Hello, hello! Estamos de volta às semanas lucrativas. Eu sei que tivemos parados durante algum tempo. Não houve assim grandes, grandes novidades do ponto de vista de resultados trimestrais e anuais das empresas. A nível macroeconómico, claro, foi vendo uma coisinha a ou outra, mas agora estamos de volta com toda a força, por isso vamos aí, semana lucrativa número 28. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 Está a ver este formato das semanas lucrativas pela primeira vez, muito bem-vindo, deixa-me dar-te aqui as boas-vindas, é um formato onde nós falamos sobre os principais eventos que ao longo da semana foram impactando os nossos portfólios de uma maneira ou outra e também os principais resultados trimestrais e anuais de algumas empresas cotadas em bolsa, ok? E por isso esta semana temos aqui a semana lucrativa número 28, onde já trazemos muitas muitas novidades e também aqui uma pequenininha alteração, ok? A partir de agora eu não vou reportar mais o... as variações semanais dos principais índices, como tinha vindo a fazer até agora, já estamos a fazer este formato há quase um ano, está quase, está quase a fazer um ano, e uh, eu acho que chegou a altura de deixar para trás esta ideia de reportar constantemente os altos e baixos semanais dos índices, porque porque se eu defendo constantemente que estamos aqui a investir para o longo prazo, não faz sentido rigorosamente nenhum estar a acompanhar variações para cima e para baixo de 1%, 2%, 0,5% nos índices principais ao longo do globo. Por isso, isso é foco no curto prazo, eu quero que as pessoas estejam focadas no longo prazo, então não faz qualquer sentido observarmos estas variações a partir de agora, ok? É, ponto final, nós temos que estar focados no longo prazo, por isso vamos a isso, a partir de agora podes contar sim com o reporte dos resultados trimestrais e anuais das empresas e aqueles eventos que vão potencialmente impactando os portfólios das pessoas. Claro que há, há certos eventos que são mais específicos de alguns setores e que tu podes ter o portfólio ou não, outras pessoas podem não querer saber uh, desse evento para nada porque não têm, não têm a exposição a esse setor e está tudo bem, de qualquer das formas, ok? Por isso vamos aí, sem mais demoras, aos principais eventos desta semana. Tivemos alguns indicadores da inflação aqui na zona euro. No geral, na zona euro caiu 1,9% em junho, na, na União Europeia 2,2%. Isto é em média porque há países que, cuja recuperação económica já está muito mais célere do que noutros e por isso, por exemplo, na Hungria, tivemos a inflação a subir 5,3%. Já em Portugal, Portugal foi o único país onde a inflação caiu, por isso tivemos até uma pequena deflação de 0,9%, 0,6% aliás. Do lado dos Estados Unidos, a inflação nota-se ainda mais, subiu 5,4% em junho, a maior subida desde agosto de 2008, ok numa base mensal, e se excluirmos ainda os itens de comida e de energia, é a maior subida nos últimos 30 anos. Ok? Eu, tava... eu era ali pequenino, pequenino, via meio dos de desenhos animados e a inflação já não subia desta forma desde essa altura que eu via esses desenhos animados, por isso... É preciso estar atentos, ok? O índice de preço ao produtor também sobe 1% quando era esperado uma subida de apenas 0,6%. Este é um indicador de inflação mais ligado aos produtores, a quem tem que produzir, e uh, por isso é mais um indicador a mostrar aqui as subidas constantes de inflação. Mais um indicador para estar atentos. E o núcleo de preço ao consumidor, que mede a inflação retirando os tais itens que eu te disse anteriormente da alimentação e da energia, Salve 0,9% quando era esperado uma subida de 0,6%. Para quem tem exposição ao setor automóvel, a venda de automóveis novos na União Europeia subiu 10,4% em junho. Portugal teve a segunda maior subida da União Europeia. E em ligação com o ponto anterior tivemos o crédito ao consumo a disparar também, a, quase a duplicar em maio, em relação ao mesmo período do ano anterior. 589 milhões de euros emprestados aqui em Portugal, com crédito pessoal a aumentar a, a, em abril para maio a cerca de 6.3% nos créditos pessoais, 11.8% no crédito automóvel, está aqui a grande ligação também com o maior número de vendas de automóveis, e também cartões a de descoberto 15.1%. Do lado das aquisições e fusões tivemos a Vanguard a anunciar a sua primeira aquisição em 46 anos. Ok? Ou visto bem, não é erro, <risos> em 46 anos. E a Vanguard vai adquirir uh, Just Invest, é uma empresa de li, ligada à listagem direta de, de empresas em bolsa e uh, uma aquisição interessante, ainda não se sabe os preços da oferta, mas de claro, qualquer é das formas. É uma adição interessante à vanguarde que vai agora expor-se aqui a este mercado que já se investe, que permite, a partir da listagem direta, permite às pessoas exporem-se às ações. Sem, sem recorrerem necessariamente a, aos tradicionais ETFs, ok? Por isso é uma adição interessante e vai em linha com o que as concorrentes têm feito, como a BlackRock ou mesmo a Morgan Stanley. A Norton LifeLock também pretende aqui adquirir a Avast, estamos aqui com aquisições interessantes do, agora do ponto de vista da, da segurança, da cybersegurança. são duas empresas conhecidas pelos tradicionais antivírus, provavelmente já tens ou terás tido um deles e, e agora há esta aquisição a reportar. De qualquer das formas, também ainda não há, ainda não há um disclosure, um, um não há um preço acordado para esta aquisição. Quanto a resultados trimestrais, tivemos a semana de arranque do Super Resultados, por isso prepara-te porque vem aí uma lista considerável, ok? E, e vou começar em primeiro lugar pelos grandes bancos americanos. Tivemos a J.P. Morgan a reportar receitas trimestrais a cair 7% face ao mesmo período do ano passado para os 31.4 bilhões de dólares e já os lucros a disparar 155% para 11.95 bilhões de dólares depois de do banco continuar a libertar as reservas em caixa que tinha acumulado no ano anterior. Isto é um padrão comum a todos os bancos, têm vindo ao longo dos últimos trimestres a, a retirar esse dinheiro que tinha sido acumulado para potenciais perdas com, com créditos e agora os balanços dos bancos estão então, a, a melhorar substancialmente. Banco of America, receitas trimestrais a diminuir 4% para 21.5 bilhões de dólares, total do banco, já os lucros aumentado 2.6 vezes para 9.2 bilhões de dólares, uma vez mais também beneficiado por esta alocação de dinheiro que tinha sido que tinha estado para potenciais perdas de crédito. Citigroup, com receitas trimestrais a cair 12% face ao mesmo período do ano passado para 17.4 bilhões de dólares, já o, os lucros também a subir 5 uh, vezes, 5 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior para os 6.1 bilhões de dólares. O Elce Fargo com receitas trimestrais a aumentar 10 vezes para 20.2 bilhões de dólares, que okay, é gigante este aumento. Já o lucro líquido a cair 38% para 6 bilhões de dólares. Lembrar que este banco dos quatro grandes é o mais... O que está mais exposto às taxas de juros e, e menos exposto aos mercados de capitais, e por isso tem aqui grandes impactos. Tudo o que acontece do ponto de vista macroeconómico no, no setor financeiro. Tivemos depois Goldman Sachs a reportar receitas trimestrais de 15,38 bilhões de dólares, uma subida de 16% face ao mesmo período do ano passado. Lucros por ação a vir nos 15 dólares e 2 cêntimos, o que compara com os prejuízos obtidos um ano antes. para além disso receitas nos segmentos de Consumer and Wealth Management e Asset Management, por isso dois segmentos muito ligados à, à gestão de ativos e aos mercados capitais, a atingir recordes absolutos para a empresa, ok? Morgan Stanley com receitas trimestrais a subir 8% para 14,7 bilhões de dólares, lucros a subir 9,8% para 3,5 bilhões de dólares. Bank of New York Mellon, com receitas trimestrais a manterem-se praticamente inalteradas, que okay, é, subiu apenas 1%, e lucros a aumentar 6% para 1 bilhão de dólares. US Bank Corp, aqui para fechar a componente mais ligada aos bancos, com receitas trimestrais a diminuir 1% para 5.8 bilhões de dólares, lucro líquido a aumentar 168% para 1.98 bilhões de dólares depois Charles Schwab com receitas trimestrais a aumentar 85% face ao mesmo período do ano passado para os 4.5 bilhões de dólares uma, uma subida semelhante aconteceu também nos lucros de 89% para 1.26 bilhões de dólares depois tivemos BlackRock, gestora, conhecida, gestora de ativos conhecida pelos seus ETFs, é a número 1 um a nível mundial e receitas trimestrais de 4.8 bilhões de dólares, um crescimento de 32% face ao mesmo período do ano passado. É absolutamente brutal ver que os ETFs continuam a ser cada vez mais populares entre os investidores. lucro líquido aumenta a 14% para 1.38 bilhões de dólares. Agora, ainda agora um bocadinho do setor financeiro, indo para o setor mais de consumo, Tivemos também a Pepsi -Co com receitas trimestrais a aumentar 20,5% para 19,2 bilhões de dólares, lucro líquido a aumentar 43% para 2,36 bilhões de dólares. Lembrar que a Pepsi Co., estando num, num setor de consumo e que tem vantagens competitivas, é uma das potenciais beneficiadas com as subidas da inflação, porque consegue passar esses valores da inflação ao, ao consumidor final e por isso e os lucros continuam, podem continuar potencialmente, teoricamente, a aumentar. Depois tivemos a Delta Airlines, aqui no consumo mais cíclico e ligado ao turismo, com receitas trimestrais a cair 59% face ao mesmo período de 2019 para os 776 milhões de dólares. E estou a comparar com 2019, porque foi também a informação que a empresa apresentou, porque faz mais sentido comparar estes dados Dois, com dois anos antes, porque 2020, como nós sabemos, foi um ano absolutamente atípico e, e fora de série para a indústria da aviação, não faz qualquer sentido eh, termos a ver um evento único e que provavelmente será irrepetível, ou pelo menos assim esperamos, ok? E, e teve, teve também os lucros aqui okay, cair 55% para 652 milhões de dólares, eh, em comparação com 2019, uma vez mais, e uh, o, o CEO disse ainda que os níveis de viagens domésticas de lazer já estão a chegar aos níveis de 2019. Vamos lá ver, ok? Mas aqui também a empresa da aviação a recuperar ligeiramente. Lembrar que o ano passado, em 2020, houve um, um grande período em que a empresa teve a queimar 100 milhões de dólares por dia. Ouviste bem? Por dia. E por último, no setor da saúde, tivemos a United Delta Group, que reportou aqui, é uma seguradora, ok, uma seguradora ligada à área da saúde, e reportou receitas de 70.2 bilhões de dólares, um aumento de 9% face ao no período do ano passado, e lucros aumentarem 43% para 4.8 bilhões de dólares. Por esta semana é tudo em termos de resultados trimestrais e de eventos macroeconómicos, não por aqui... Diz-me aqui nos comentários, já agora, ok? Diz-me que é a primeira vez que estás a ver as semanas lucrativas, já agora. Também tenho curiosidade para ver quem é que é novo por aqui. E fica desse lado porque para a semana temos a semana lucrativa número 29 com mais resultados trimestrais e mais eventos que impactaram os nossos portfólios, ok? Espero por ti então no próximo episódio. Salções lucrativas e uma excelente semana para ti. Tchau, tchau.